Fala comigo rapaziada maneira, tô brotando aqui, eu sei que eu tô no dia eu sei que eu tô no erro, tô um tempão sumido aqui do canal, mas tô vindo com várias novidades, o canal tá vindo com um projeto Tons um news vlogzão, na pistas e entrevistas e entre outros rapaziada tô com vários quadros que tava guardadinho na minha mente agora eu tô, vou começar a botar em prática aqui no meu canal, valeu? E vou começar hoje com a nossa primeira na pistas entrevista, valeu? Então, ó, várias entrevistas com vários amigos artistas que estão aí na pista, que são conhecidos e desconhecidos, valeu? Então vou começar mostrando, lógico, que com o nosso lançamento da semana, que saiu o som zaço dele lá no Spotify, esse som que tá tocando aí, ó. Então vocês já vão aqui, ó, embaixo na descrição, tá o som do Mano aí. Mano, negueba, valeu, som toda nua, toda lua. Ah, moleque. É um som que eu já venho trabalhando há um tempo junto com o Mano Negueba, a gente já tá pra soltar ele, já não é de hoje. E aproveitamos essa minha ideia do Projeto Tons pra, pra começar com chave de ouro, né? Então, rapaziada, fique aí agora com vocês, entrevistas na pista. Já começa já com a minha tona, braba, olha aí. Quer saber da minha vida, minha acompanha minha... Fala, rapaziadinha, maneiro, brotamos com tudo aqui no cenário mais uma vez, diferente, valeu, brotei aqui hoje aqui com o meu mano, que pô, dá licença, primeiramente, né, brother? Ô oh, meu brother, aqui, ó, chocorones, fala tu, meu mano, negueba, salve, salve rapaziadinha, salve. pra quem não conhece mano negueba, parceiro tá vindo aí com um trabalho top, um trabalho top que deve estar tá aparecendo aqui pra vocês. Um trabalho top que a gente tá vendo um projeto chamado Tons, Tons Music. Tons Music daquele jeito, pô. Valeu, é um projeto onde que a gente vai trazer vários, vários artistas aqui da região, os artistas itinerantes, a galera que... Tá aí que muita gente ainda não conhece, rapaziada. A gente vai vir trazendo esses artistas para soltar a voz e mostrar o seu talento. Eu conto com a ajuda de todos vocês para compartilhar o nosso link, para compartilhar os nossos vídeos, porque é algo que eu tô fazendo de coração, é algo que eu tô um tempão querendo fazer isso, mais, mais de dois anos idealizando esse projeto e hoje. Graças a Deus, a gente já tá conseguindo botar ele em prática e para começar com chave de ouro, não podia ser outro cara, nem né? não por ele mesmo. O menino de ouro do, <risos> do, do, do Santo Agostinho. Moleque de ouro. Negueba. Tem muitos de ouro aí, muitos de ouro A gente vai começar a fazer esse projeto aí, vamos botar para Fluir. Não vai ter... É um sonho, né? Um sonho que a gente quer alcançar. Poder falar, monitor na telinha. <risos> falar com todo mundo, falar, pô, eu agradeço todo mundo que tá compartilhando. O negócio vai vingar. Eu acho que um projeto pra fluir, é um projeto muito bonito. Um projeto que vai ter diversos tons, diversos hits. E cara, é sucesso. A gente tem que voar, que a gente é de periferia aí, estamos aqui meio bem. Me afastado mesmo, mas é volta redonda e a gente, poxa, vamos honrar vou chegar lá e falar, pô, vem em mas vem etapa com comida Deus sempre me controle. o cara aqui é bravo ele é bravo, sem, sem ideias, ele é bravo é o meu sonho, é o sonho dele é o sonho de todo mundo e ele tá criando esse projeto para deixar a casa, a gente forte deixar a casa bonita e mostrar que sim existe talento aí na raça negra vamos, vamos que vamos e aqui vamos na nossa ver. região né mostrar que a galera da nossa região também tem a capacidade de produzir coisas diferenciadas e jogar uma galera aí que tem um sonho de fazer todo mundo que chega para mim com com uma música vários amigos já apresentou alguém também mas sempre a gente trava, né? Ou na parte do, do, do produtor musical ou na, ou, ou na parte do figurino, ou na parte da, da, da maquiagem, ou na parte Então sempre a gente tem Tá faltando alguma coisa Mas graças a Deus agora a gente tá com todas as parcerias Todos os parceiros fechadão aí Valeu, como tu disse, né? Que ela disse, mandou mensagem falou, ah, O negócio é fazer o básico é Alcançar o bairro Depois você alcança a cidade Depois você Estado do Brasil no Brasil todo. É isso. Um passo de cada vez. Vamos lutando um passo de cada vez, contando com a ajuda de todos uhum. pra divulgar o nosso trabalho, porque é só... É só o que a gente pede, né, pô. Só entra lá, dá um like, assiste uma vez o vídeo, compartilha com amigos. Compartilha se inscreve no canal aqui embaixo. Se inscreve aqui, ó. E, ó, vamos fluir isso aí, cara. Vamos botar talentos. Pra tela, é isso. Segue o mano lá no Instagram dele. Fala ah, tá seu Instagram. Não, Instagram, seu novo arroba. É isso <risos> <risos> tá doido? É o maluco, mano. <risos> mano tá doido. Gente, ó, na moral, alguém chama. Não adianta também só também tomar álcool em gel, né? E na mão, pá, pá, daquele jeito, não pode ficar nessa da hora de só. O álcool em gel, ai, ó. É, não pode Deus. jogar água também, né?